Vou compartilhar minha tela aqui. E, Lu, me fala se está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem, estou te vendo bem. O ah, áudio é... dos participantes está bloqueado, então, se você quiser falar, pode perguntar que eu falo, tá? Para você. Tá. É, então, gente, eu vou falar. Eu fui convidada para falar sobre a medicina integrativa, né? A gente faz essa conexão com a yoga porque ela entra em vários momentos quando o assunto é esse, e é impossível falar de medicina integrativa sem falar de humanização, em um chamado que eu trago para esse olhar. Então, eu trago um, um, um pouco de história, e um pouco do olhar do que está acontecendo no mundo e por que, que a gente fala tanto de humanização e medicina integrativa. Né? É sempre esquisito falar de humanização, porque, poxa, não somos humanos, né? por que, que essa garota está falando de humanização? Mas a humanização é um evento histórico, na verdade, e a palavra em si está associada ao altruísmo, à bondade, o desejo que a gente tem de oferecer às pessoas satisfação das suas necessidades e proporcionando saúde muito além da cura de uma doença. Né? Então, a gente valoriza a pessoa é, na sua individualidade, né? como ser humano e não como, como, como no seu grupo, né? é a pessoa, o indivíduo. E eu gosto sempre de trazer esse olhar sobre a história, porque às vezes a gente se pergunta assim, onde que é a medicina, né, onde onde o trabalho na saúde se perdeu nessa caminhada, né? Então, é, eu não, às vezes as pessoas falam que a medicina integrativa é moda, é uma coisa nova. Na verdade, para mim é um resgate, né? Então eu tenho um trabalho junto com o pessoal da literatura viral, então ele me ajudou a montar esse slide. E se a gente olhar lá no, lá no começo do mundo, a gente tem o Otzi, né, que foi uma caveira que a gente achou. A gente é ótimo, se eu estivesse lá procurando esqueleto, mas uma, uma, uma caveira, né, um esqueleto que foi achado, e nele ele já tinha uma bolsinha é, cheia de ervas, e já tinha tatuagens no corpo, como se fosse acupuntura. Então, a gente vê que a medicina sempre existiu. né? É, o cuidar sempre existiu, a busca por tratamento sempre existiu. É, não foi uma coisa que começou em 1800, no século XX, no século XIX, foi sempre. E nem sempre a gente vai ter prova, né? a gente não vai ter por escrito, é, cientificamente comprovado tudo que existiu, tudo que é benéfico, tudo que ajudou tantas Gente, né? A gente tem a época egípcia, chinesa, hipocrática do Ayúveda mesopotâmica, né? Então, isso não era tudo escrito, foram práticas que foram passadas através de gerações, e nessas gerações, a gente ela só conseguiu ser passada por gerações porque mostrava benefício e não era sempre comprovado cientificamente, porque era mais praticado do que uma busca é, por, por artigos, por compro, comprovações científicas. Quando a gente chega lá no século XVII, a gente já tem uma mudança nesse padrão da medicina, e a gente pode chamar de um ensaio da desumanização. Né? O Descartes ele vinha com a ideia do Penso Logo Existo, modelo biomédico, onde ele começou a segmentar o corpo humano. O corpo começou a ser dividido em órgãos e a ciência começou a estudar segmentadamente o nosso corpo. Isso não foi ruim. Foi nessa época que as especialidades começaram a surgir e quando a gente começou a se aprofundar, a gente aprendeu muito nessa caminhada. Mas foi por, por isso, foi nesse período que começamos a separar a mente do corpo, né? Como se a única coisa que existisse fosse alguma parte do corpo que a gente pudesse estudar, e não o um pensamento, não o um bem-estar. Quando a gente chega já no século 18 e o 19, a gente tem o Foucault, onde começa a ter a clínica médica. Nesse momento começaram a existir os hospitais. E os hospitais acontecendo, as aulas começaram a ser em volta dos pacientes e o paciente acabou sendo um, um, quase que um boneco, né? não era um boneco, mas era uma pessoa que não era visto no seu meio familiar, não era visto em seu meio social e que era visto no meio de um monte de gente, então era muito difícil das relações né, entre médico paciente profissional da saúde e paciente serem aprofundadas, então é como se ela fosse quebrada de alguma forma. E já no século XVIII, no século XIX, a gente começa a ter os antibióticos, né, com a descoberta da penicilina, então a gente tem uma revolução que praticamente traz o pensamento de que agora a gente tem um remédio para curar a doença. Então, mais uma vez, a gente se abandona, a gente abandona a essência da medicina, né? Então, tudo isso levou a um afastamento do que a gente viu lá atrás, no começo do outro slide. Quando chega no século XX, a gente tem Osler tentando trazer uma resistência a esse processo, e é bem como nesse quadro, que é o quadro The Doctor, é, quando a gente vê que o médico está inserido na casa do familiar, do paciente, ele está vivendo as angústias da família, ele, ele fica um tempo, ele para um tempo ali, ele assiste aquela dinâmica, ele está envolvido. Então, nesse momento, a gente começa a resgatar essa trajetória de novo. Então, quando eu estudei, quando eu fiz faculdade, a gente não pensava em tudo isso, né a gente queria o remédio, a gente queria curar, então pouco se falava em bem-estar, pouco se falava em relação ao médico-paciente, nada se falava de humanização. E aí a gente traz a humanização para o século atual, e quando a gente começa a estudar, né, a ter livros, literatura, falando desse resgate, a gente fala de um tratamento que seja interdisciplinar, com vários profissionais de saúde, para um paciente que tem autonomia, que realize seu autocuidado e que busque o bem-estar. E aí a gente entra na medicina integrativa, porque a medicina integrativa nada mais é do que isso, interdisciplinariedade, autocuidado, autonomia e bem-estar. Então, para mim, quando eu falo de humanização, eu estou falando automaticamente de medicina integrativa. O maior símbolo da medicina integrativa que a gente tem é a roda da saúde, que é essa roda de Duke, é onde a gente vê claramente quem é a medicina integrativa. A maioria dos pacientes que chegam até mim, eles acham ainda erradamente, e também nos profissionais da saúde, e principalmente os médicos, que a medicina integrativa fala da camada que está em azul, que é a parte que fala de fármaco, suplemento, tratamentos complementares. Muitos acham que é a prescrição de ervas, prescrição de suplemento. E se você olhar na, na roda, o que menos é, né? porque a parte azul é a parte mais fina. Então, o que é a medicina integrativa? A medicina integrativa é um grande miolo amarelo, onde a gente vê a atenção plena, é o olhar do paciente para ele mesmo, na sua busca pelo seu autocuidado, sua autonomia, é ele perceber onde estão as suas dores, como está o seu caminho, e também a hora que ele dá a mão ao profissional de saúde. Então, uma relação profissional de harmonia, uma relação harmoniosa, e é onde consegue existir a troca né, do paciente com o profissional de saúde. E a partir dessa mão dada, a gente dessas mãos que são dadas, a gente parte para a parte em verde que fala realmente de, do que, que o paciente pode fazer para promover a saúde e diminuir a chance de, de problemas né, de saúde por conta disso. Então a gente vê a prática da atividade física, alimentação o meio ambiente onde o paciente vive, os relacionamentos sociais, familiares, o desenvolvimento pessoal espiritual, a parte espiritual entra também, e a relação mente-corpo. Então, é, se eu pudesse escolher uma parte para sair da roda, eu escolheria azul. Medicina integrativa é basicamente o que está em amarelo e verde. Não vou ler esse slide todo, mas é para vocês entenderem que a medicina integrativa não que apareceu hoje desde 1962 em Portugal começaram os debates sobre ela até chegar em 2017 quando o consórcio americano é, reuniu mais de 70 instituições chegando à definição atual e essa definição é a gente tem que a medicina integrativa é a prática da medicina que é, afirma a importância da relação do paciente com o profissional sempre focada na pessoa como um todo Sempre baseada na ciência, na é achismo, tudo que a gente fala é, tem comprovação científica e fazendo uso de todas as abordagens terapêuticas e de estilo de vida, profissionais, disciplinas para obter o melhor da saúde e da cura. É, o processo de cura não é simples. tá? O processo de cura, é, a, a gente quando tem a questão profissional e o olhar do paciente, a gente fala da empatia que o profissional deve ter, da confiança que ele deve passar, é, na percepção do sofrimento do paciente e, e muitas vezes ele se isola. E o paciente tem muitas questões envolvidas, como a gente já viu, parte espiritual, social, cultural. É, o profissional também tem que ter a habilidade de se, contact, de, de se, de se comunicar, é, tem que ter a habilidade científica, né? tem que estudar, tem que saber dar o diagnóstico, enfim, a, o processo de cura não é só o médico e o paciente é, escrevendo e prescrevendo. Né? A gente tem que ir muito além disso. Então, por que, que a gente fala também de medicina integrativa? A gente sabe que 50% dos adultos têm pelo menos uma condição crônica de saúde nos Estados Unidos, 25% têm duas condições crônicas de saúde. A cada ano morrem milhões de pessoas por causas preveníveis, e a gente sabe que pacientes com doenças crônicas desejam mais a presença de profissionais de saúde e um apoio individualizado. E também sabemos que é muito mais barato, se a gente for pensar em termos de sociedade, questões econômicas e políticas, é muito mais barato a gente é, prevenir uma doença do que a gente tratar depois que ela é instalada. Né? Um AVC precisa de todo um restabelecimento, é, precisa de mais remédios, precisa de mais hospitais. Então, toda doença crônica ela sai mais barato se prevenida do que depois que instalada. Então, para vocês terem uma ideia, né, a gente, no Brasil, se a gente tivesse mudanças de hábitos, a gente evitaria 63 mil mortes de câncer todo ano. Né? E quando a gente fala de hábitos, a gente fala principalmente de cinco fatores. A sensação do cigarro, parar de fumar, o consumo de álcool, evitar beber álcool, ou parar ou não beber, o excesso de peso, uma alimentação que não é saudável e o sedentarismo. A gente tem esse dado recente que fala é, do, dos gastos que a nossa população é, tem com, com os tratamentos de cânceres. É, então, a gente sabe que dos 3,5 bilhões gastos pelo governo em 2018 com tratamento de câncer, 1 bilhão,4 bilhão foi usado é, em cânceres que são associados ao excesso de peso. Então, é mais, quase a metade né, tem relação é, com a questão do peso. Então, se a gente puder resumir, a gente fala que Medicina Integrativa fala da parceria do profissional de saúde com o paciente, uma abordagem com vários profissionais de saúde, o foco no autoconhecimento e desenvolvimento, hábitos alimentares, atividade física e gestão do estresse. É, eu gosto sempre de me colocar enquanto paciente, em pensar como é a realidade do paciente, onde é que ele está, né? Então, a gente tem dados que... 39% dos médicos não explicam de forma clara o que eles estão querendo passar para o paciente, 58% não verifica o grau de entendimento do paciente sobre o diagnóstico, 53% não verifica a compreensão do paciente sobre a indicação do tratamento e 91% dos médicos não exploram os aspectos psicossociais do paciente. Isso quer dizer que a gente só joga informação em cima do paciente sem saber se ele está preparado, sem saber se ele tem condições intelectuais e culturais de entender o que a gente está falando. É, a gente sabe que o um tempo e um médio de consulta varia entre 9 e 24 minutos, isso é muito pouco. E a gente sabe também que o médico costuma interromper o paciente em média nos primeiros 18 segundos após ele começar a contar a sua história. Isso quer dizer que o paciente se prepara muitas vezes ao longo de meses para encontrar seus profissionais de saúde. Aí eles pensam em toda uma história, eles criam uma expectativa e quando o paciente senta, o médico pergunta o que você tem? e Ele fala dor, o médico começa a metralhar, ele te pergunta e não escuta o que tem de fato. Então, E a gente sabe também que se a gente deixar um paciente falando sem é, interromper, ele dificilmente falará mais do que 30 segundos. Então, a gente tem que refletir sobre isso. Eu gosto sempre de diferenciar a medicina alternativa da medicina integrativa. Não são iguais, não é a mesma coisa. Eu sei que esse trabalho está em inglês, mas ele serve para mostrar um estudo que a gente fez com 280 pacientes com câncer, com vários tipos de câncer, com a medicina alternativa alternativa ou seja, esses pacientes abriram mão do tratamento oncológico e fizeram um tratamento alternativo, é, um outro tratamento que não prescrito pelo seu oncologista, e na linha abóbora a gente vê que eles sobreviveram menos. Então, a gente tem o dado, e esse não é o único estudo, que mostra que se a gente abrir mão do tratamento convencional, a gente tem menor sobrevida. Então, qual a diferença né, é, da medicina convencional, que é a que a gente é, costuma ver, no mundo atual da medicina integrativa, também é importante falar. É, na medicina convencional, a saúde é definida como a ausência de doença. Na medicina integrativa, é um estado vital de bem-estar físico, mental, social espiritual espiritual. É, o médico, na convencional, ele tende a ser autoritário, né? tende a dar ordens, ou prescrever coisas sem dividir com o paciente. É, na integrativa, ele é um parceiro no processo de cura. Na convencional, o paciente é encorajado a seguir as orientações. É, na integrativa, ele é parte integrante do processo, a gente decide junto o que vai ser feito. É, a convencional, as intervenções são direcionadas a um tratamento específico. Na integrativa, para tratar a doença como um todo, da pessoa como um todo, em todos os seus aspectos que podem influenciar no seu processo de cura. Na convencional, o tratamento é, não é geralmente compartilhado com outros profissionais de saúde, e na medicina integrativa, como eu disse, é interdisciplinar. A gente tem nutricionista, fisioterapeuta, psicólogo, é, a gente tem diversos profissionais. É, na convencional, não é usada a criação de um plano de tratamento customizado, ou seja, feito para o paciente, diferente da integrativa, onde é desenvolvido um plano de tratamento individualizado, de acordo com as demandas de cada paciente. Na convencional, a prevenção não é utilizada, a gente tem a doença e cuida, na integrativa a gente também tenta prevenir. Na convencional, só temos intervenções convencionais, e na integrativa, todas as abordagens são consideradas. É importante lembrar que a medicina integrativa não é a utilização de terapias complementares só para manejar sintomas, a gente quer melhorar o paciente como um todo, de vida do paciente como um todo e também prevenir doenças, não é também a promoção de determinadas práticas complementares independente de outros, a gente não vai só falar de alimentação e esquecer tudo o resto, a gente sempre vai falar de várias é, questões associadas para alcançar o bem-estar do paciente. Não é a oferta da terapia complementar em detrimento da educação focada no autocuidado e no acolhimento. Então, assim, a gente não fica só fixo na, na oferta de terapias complementares, mas a gente quer educar o paciente a viver melhor. E se a gente pensar nos pacientes oncológicos, que é o meu lugar de fala, eu sou oncologista, a gente sabe que 75% dos pacientes tomam vitaminas, muitas vezes eles não falam para os seus médicos que fazem uso, assim como massagem em 30%, uso de ervas em 30%, e a gente sabe que tem várias ervas que atrapalham o tratamento oncológico, podem prejudicar a quimioterapia, por exemplo, é, técnicas de relaxamento em 30%, ioga chega quase a 20%, e a gente também sabe que outros tipos de doenças crônicas também fazem uso de medicina integrativa ou complementar ou alternativa. E a gente vê, por exemplo, para tratamento de cefaleia, 37% dos pacientes, diabetes 47%, hipertensão 69%, com uma população geral nos Estados Unidos chegando a 65% usando alguma terapia complementar ou alternativa. Então, eu gosto sempre de lembrar que 40% 80% dos pacientes oncológicos usam alguma terapia complementar e só 14% comunica à sua equipe de saúde. Isso é muito sério. E é, isso acontece por quê? principalmente porque não há, não há uma relação médico-paciente adequada ou porque o paciente sente medo de falar para, para o, médico, o médico ter algum preconceito ou brigar, alguma coisa assim, ou porque a consulta é rápida. Então, é importante a gente ter esse olhar, ter esse cuidado, porque algumas vezes os tratamentos complementares podem atrapalhar e também alguns podem melhorar muito, mas se a gente orientar melhor, é ainda melhor para o paciente. A medicina integrativa é baseada em saúde, e esse é o nosso principal órgão de pesquisa, e se eu jogar a medicina integrativa na busca, eu vejo mais de 9 mil resultados com medicina integrativa no título, e se eu buscar também na nossa base de dados brasileira, eu também encontro a medicina integrativa com mais de 16 mil artigos, então é ciência sim. Mas como é que a gente usa a medicina integrativa no dia a dia? né? Então, eu falo aqui de alguns sintomas e tento trazer a medicina integrativa para eles, é, falando, por exemplo, de cansaço, que é a fadiga. Né? A gente tem uma queixa pelo Ibope de 2013, 98% se sentindo cansados e 61% se sentindo exaustos. É, lembrando que a fadiga não é um sintoma único, os pacientes às vezes que referem cansaço, eles referem como um peso no peito, às vezes um cansaço nas pernas, às vezes uma falta de ar, às vezes angústia, então dificilmente fadiga vai ser uma coisa só, cada um refere de um jeito, e é por isso que dificilmente a gente vai conseguir tratar um cansaço com um remédio só. Né? Ele envolve questões físicas, emocionais, cognitivas, patológicas, tem muita doença que traz os sintomas de cansaço. E a gente, para dar esse diagnóstico, a gente classifica se é um cansaço comum, que faz parte da nossa vida, de quem não dormiu bem, de quem está trabalhando demais, ou sem haver com alguma doença. A gente tenta ver onde a é dor, ah, o cansaço, para a gente classificar esse cansaço. E se a gente pensar né, no que a gente pode usar para o controle de cansaço, a gente tem várias diretrizes, é, e quando a gente pensa em medicina integrativa, a gente pode usar alimentação, uma noite bem dormida, que o João vai falar já já, o exercício, acupuntura, yoga, meditação, mindfulness, e também o uso de remédio, a gente às vezes tem que lançar mão de remédio sim, e suplementos. Lembrando né, que o exercício é muito importante para o combate do cansaço, tem pacientes que acham assim, ah, eu estou cansado, não vou fazer porque eu vou ficar mais cansado. Está errado esse pensamento. A gente sabe que quanto menos coisa a gente faz, menos os nossos músculos se sentem ativos, mais cansados nos sentiremos. A recomendação que a gente tem é de 150 minutos a 300 é, por semana. Lembrando que é, é, atividade física moderada são cinco vezes na semana, 30 minutos, ou intensa, duas vezes de 75 minutos. Lembrando que o exercício sempre vai aumentar a, a capacidade funcional. Se a gente pensar em questões do sedentarismo, a gente vê que o nosso Brasil está em vermelho, né? mais de 50% da nossa população é constituída por pessoas que não fazem atividade física nenhum E a gente sabe que isso traz vários agravos de saúde. né A gente sabe que a sobrepeso é maior nos homens, a gente sabe que a falta de sono contribui para a obesidade, o sedentarismo também. A nossa vida corrida faz com que a gente seja mais sedentário, a gente não tem tempo para comer, a gente não tem tempo para fazer exercício, a gente não tem tempo para nada. Então, a gente sabe que as crianças hoje em dia, os adolescentes também, já têm um, um nível elevado de obesidade e sedentarismo. É, a gente também pode falar para o combate da fadiga, é, com a meditação, por exemplo, ela diminui em até 37%. Essa tabela também fala o nível, quando a gente está escrito A, quando está escrito A nessa tabela fala em nível de evidência alto, então a gente sabe que meditação é, diminui o cansaço, musicoterapia tem um papel muito bom para controle do cansaço, a yoga ajuda bastante, técnicas de relaxamento, meditação. Então, tudo isso serve para diminuir o cansaço, bem como ansiedade, depressão, todas essas, essas atividades também ajudam a diminuir o cansaço. Se a gente puder falar de dor, né? Se a gente puder, não, falando de dor, a gente sabe que 80% da população americana tem queixa de dor lombar em algum momento da vida, 20% tem dor crônica. É, e o principal, e, ele é o, e a dor é o principal motivo pela busca da medicina integrativa. Da mesma forma que o cansaço, a dor é um sofrimento que pode ser físico e emocional, nunca só físico, nunca só emocional. E mais uma vez: é muito difícil da gente combater é, dor com um remédio apenas, não que o remédio seja ruim, mas que só o remédio sem outras abordagens. É, raramente a gente consegue melhorar a dor dos pacientes, né? então a gente consegue ver, por exemplo, o gasto né, que a gente tem em bilhões de dólares com diferentes doenças, a gente vê que dor crônica, é, mais de 600 bilhões de dólares são gastos anualmente com dor crônica. Então, se a gente pensar, né, quando o paciente chega com dor, a gente tem que avaliar suas questões culturais, os medos que ele tem, a espiritualidade, alimentação, atividade física, hábito de vida, relação social. Isso dificilmente a gente consegue abordar tudo numa, numa consulta convencional. Né? Então, quando a gente pensa em tratar tantas questões envolvidas, a gente tem é, abordagens que são comportamentais, com mindfulness, hipnose, é, psicólogo. A gente tem modalidades físicas, com massagem, tai chi, yoga, exercício em grupo. Temos remédios também, temos suplementos. Todos esses juntos podem combater a dor. É, esse slide está em inglês, mas ele serve para exemplificar é, para quando a queixa é sofrimento, como é que a gente pode melhorar. E aqui a gente fala do uso de drogas sim, mas a gente fala da prática de atividade física, do suporte espiritual, de mindfulness, meditação, relaxamento, o papel do familiar nessa caminhada. É, se a gente falar também de menopausa, que eu vi que a maior parte aqui somos todas mulheres, é, a gente sabe que 6 mil mulheres entram na menopausa por dia nos Estados Unidos, 50 milhões de mulheres estão na menopausa nos Estados Unidos hoje, e em uma pesquisa de 2013, 50% estava usando algum tipo de terapia integrativa. E aí a gente tem os calores, né, que essa moça exemplifica bem, o ressecamento vaginal, ressecamento da pele, e aí para isso as abordagens integrativas funcionam muito bem, com dieta, exercício, acupuntura, meditação, yoga, fitoterápicos, aromaterapia, hipnose, por exemplo. É, a gente pode falar de espiritualidade, eu gosto sempre de trazer um olhar para a espiritualidade, porque ela é muito pouco falada nas aulas que a gente assiste, e a gente sabe que espiritualidade é muito mais do que religião, ela aborda, né a gente tem várias definições, ela aborda, por exemplo, tudo que é imaterial, que se relaciona com bem-estar, com satisfação com a vida, ela pode estar na natureza, nas artes, nas relações sociais, também pode ser a busca pelo sagrado, um processo onde as pessoas procuram descobrir, manter e transformar o que consideram sagrado em suas vidas. Então, é a compreensão relacionada a questões existenciais maiores e sua relação com o sagrado. Então, a gente sabe que crer em algo, acreditar em algo... né é, ela serve como, ela, ela faz com que o paciente é, é, é, aceite melhor o tratamento e tenha maior engajamento, é, a, a gente faz com os pacientes com engajamento espiritual maior, tem melhores indicadores de bem-estar psicológicos, uma satisfação com a vida, felicidade, afetos positivos e a moral mais elevada, os pacientes têm menos depressão, menos pensamento suicida, menos uso de álcool e drogas. É, a gente sabe que a prática semanal está associada ao um menor índice de doenças cardiovasculares, promovendo também o melhor controle do estresse e da ansiedade, também dos hábitos de vida mais saudáveis e aumenta a aderência aos tratamentos. Então, finalizando, a gente sabe que usar comprimido, fazer cirurgia, os tratamentos convencionais são tratamentos mas ter uma atividade física, né? praticar atividade física, ter uma dieta equilibrada, buscar o equilíbrio corpo e mente, uma vida social e familiar são remédios também. É, estamos chegando ao fim, só para trazer para vocês que no, nos maiores centros mundiais a gente já tem a medicina integrativa, ela já faz parte do corpo clínico é, dos pacientes e dos tratamentos, então se eu tiver algum modelo sugerido, é, para a prática de, de medicina integrativa, né, esse é um modelo de oncologia, mas ele funciona também para a medicina integrativa em geral. A gente fala do, da prática mente-corpo, das práticas mente-corpo, do olhar, né, para essa área, é, através da psicologia, meditação, musicoterapia, tai chi, yoga, coach. É óbvio que, eventualmente, a gente precisa do psiquiatra junto lembrando do olhar para a espiritualidade. Se a gente pensar na parte física, a gente tem a questão do exercício, alimentação, acupuntura, massagem. Lembrar que é importante ter uma equipe é, completa, pensar sempre na reabilitação do paciente. Eventualmente, os cuidados paliativos são necessários, e ao contrário do que se pensa, cuidados paliativos não é só para pacientes com câncer. Muitos pacientes com dores crônicas né, precisam de cuidados paliativos, a clínica da dor. É, o cuidado paliativo paliativos ele vem sempre que um paciente tem alguma doença que coloca sua vida eminente em risco. E o social, né, que é importante, que são os programas em grupos, grupos de suporte, como o que a Lu tem, como que eu faço, com o nosso Papo Rosa, os trabalhos em grupo. Então, se eu puder fazer uma receita médica, eu falo de uma alimentação saudável, da atividade física, da contemplação à natureza, da meditação, respirar profundamente. A gente vive tempos que as pessoas não respiram, é, a terapia, psicoterapia, os exames de diagnóstico precoce, animais de estimação, suplementos interrogados, né, porque é sempre que o paciente precisa realmente. As férias, a vida social, duas horas por semana, ou 20 a 30 minutos por dia. É, lembrando né, que a gente tem que ouvir nossos pacientes, eles têm as respostas. É, é lembrar que a medicina integrativa não é isso, não é um buraco, é um precipício entre o profissional de saúde. E o médico, mas é sobre o amor, né? A base da medicina integrativa é o amor. Então, que eu consiga levar uma mensagem para vocês, né? É a empatia, que é a ação de se colocar no outro, no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar de forma como ela pensaria ou agiria nas mesmas circunstâncias. A medicina integrativa fala muito da de, de, de gente não julgar, né? cada um sabe da sua história, da sua cultura, da sua vida, então que a gente consiga caminhar assim. Eu agradeço a todos pela atenção. É, aqui estão minhas mídias todas. É, sempre que tiverem dúvidas, eu sempre respondo, estou sempre à disposição. É, eu tenho post, eu tenho live, eu tenho podcast, tem tudo que vocês têm direito sobre todos os assuntos, tanto de medicina integrativa como câncer. E eu estou apostas para tirar dúvidas se alguém tiver. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu tô aqui. É, gente, é, só um minutinho, Sabrina. Continua falando. Entrou um morceguinho aqui na minha casa. Vou só mudar de cômodo, tá? <risos> só um minutinho, gente. Morceguinho é ótimo. Eu estaria aos berros correndo pela casa. Ana Olivia, você tá falando comigo? Tá, tá fechado seu microfone? Eu não sei se. A... Fechou todo mundo. Acho que eu não tenho esse poder. Espera aí. Ativei seu áudio. Não, não ativei. Mentira. Tem que esperar ela. Pronto, <risos> gente. Quiserem... Voltei. Encontrou o Batman. Não, ele está lá na sala. É que eu não posso ir para a sala agora. deixa ele lá. Deus me livre. Vim para o quarto. Você é uma pessoa deixa realmente você. muito zen. Parabéns. Não, é porque... É que eu coloco a aguinha para beija-flor, uma aguinha apropriada, aquela que você já viu na foto. E aí, à noite, eu esqueço de tirar, os morceguinhos vêm, né? E a janela estava aberta, eles entraram. Mas tudo Ótimo. bem. Depois eu lido com o morceguinho. <risos> Bom, é, eu vou abrir aqui. Quem quer falar? Levanta a mão, se alguém quiser quiser fazer alguma pergunta? Que eu vou desbloqueando o áudio, tá bom? É, Luiz, tem um, aperta um iconezinho ali reações para você colocar o seu dedinho para saber. Deixa eu liberar o da Ana aqui primeiro. Não quer falar, Ana? Ah, então tá bom. Ou então quem tiver vergonha, ó, pode colocar também aqui a mensagem embaixo. Ó. Então vamos lá. A Ana ia falar, acho que ela ficou com medo do mosquito também. Não ficou não. Alguém <risos> falou que precisava sair? continuará assistindo pela gravação, também preciso sair, alguém tinha que sair também, muito parabéns pelo trabalho, maravilhoso trabalho, doutora Sabrina. É, então, o Luiz, Luiz queria falar, Luiz, posso abrir seu áudio? Só um minutinho. Pronto, Luiz, agora você consegue desbloquear, você pode falar com a gente. Boa tarde, doutora. Boa, Boa tarde, todos. Eu quero parabenizar a iniciativa de realizar esse evento, estou entrando hoje à tarde pela primeira vez, ontem eu não consegui entrar por questões técnicas. Eu vou direto ao assunto, porque eu sei que outros também querem fazer alguma colocação. Eu gostaria, eu anotei aqui rapidamente o seu endereço eletrônico, se não me engano é www.sabrinachagas.com.br é... Não entendi. É DRA. Sabrina Chagas, doutora. Sim. Então, www.doutora.sabinachagas.com.br Isso. E eu vou direto, assunto. Eu tenho um amigo que está me causando uma preocupação muito grande. E eu vejo na sua, na sua palestra os caminhos importantes para ele. Por coincidência, ele é seu colega. Ele é médico. Ele já está na faixa de quase 80 anos e ele já vem há quase 10 anos tratando o câncer. E algumas coisas que eu mesmo, como curioso, que né? eu não sou médico, eu sou engenheiro e professor, mas eu sempre me interessei muito pela yoga, sempre me interessei muito por questões importante que estão sendo colocadas hoje. E eu tenho observado, que ele, entre outras coisas, nesses 10 anos que ele vem tratando, através de radioterapia, quimioterapia, eu vejo ele com uma obesidade muito grande, então eu sempre achei esse fator importante, eu pratico regularmente exercício físico, estou até abaixo do meu peso, mas eu acho que isso não é problema, e eu estou pegando esse endereço aqui, confirmando, porque eu vou insistir bastante para que ele se interesse em entrar no seu site, vou ver se eu consigo pegar a gravação, que já fui informado, que nós vamos conseguir no YouTube, para que ele assista todas as palestras, em particular, se me permitem, a sua, já que é direcionada à situação em que ele está enfrentando. E eu vejo muito importante, que ele possa participar dessa medicina integrativa. Uma vez que eu conversando com ele, vi que ele, inclusive, como médico, me parece que um pouco decepcionado com o tratamento que ele vem sendo submetido até então, que pelo que eu senti, é um tratamento... De certa forma, a senhora colocou em suas palavras aí, onde é o tratamento focado na radioterapia, na quimioterapia, não existe nada multidisciplinar, e até mesmo essas questões importantíssimas que eu vejo aqui, que a senhora citou muito bem, e que eu sempre acreditei muito: a parte da yoga, da tai da meditação e de outras coisas mais. Então, por isso que eu quero confirmar bem que é www.tx.org.br. D, d, doutora, né? D-R-A, sabrina.chagas.com.br? Não o ponto, é doutora Sabrina Chagas, sem o ponto entre Sabrina e o Chagas. É, a gente sabe que a, a prática de atividade física, é, é uma alimentação regular, o sono, a gente, com esses hábitos de vida mais saudáveis, a gente diminui o risco da recidiva do câncer, a gente faz com que o paciente tenha mais qualidade de vida, porque a questão oncológica não é só sobre curar a doença, mas sobre a gente viver bem, a gente viver melhor. Então, tem muita questão muitas questões envolvidas, a gente tem que falar sempre sobre esses aspectos todos. Obrigada, viu? Olha, muito obrigado. Obrigada, Luiz, pela sua pergunta. É, mais alguém tem alguma pergunta para a doutora Sabrina Chagas? Podem abrir a sua câmera, alguma dúvida que tenha ficado. Sabrina, eu queria fazer uma pergunta para você, com relação... Né, você tem visto, você, tem, você participa de muitos eventos, né, agora todos online, mas de congressos médicos, e você tem visto muitos trabalhos né, com o yoga, realmente mostrando os benefícios. Né? Você tem percebido um aumento disso, um reconhecimento dos benefícios da prática? Muito. A gente sabe que a oncologia, principalmente, é onde a gente vê mais estudos relacionados à medicina integrativa, tem muito estudo, e aí a gente vê muito trabalho sobre yoga, meditação, mindfulness, tem muito trabalho realmente, é, mas a gente viu na pandemia, principalmente né, por questões relacionadas tanto ao confinamento como a ansiedade, depressão, que também veio com, com a força total, a gente vê a busca por práticas né, de equilíbrio mente-corpo muito, muito crescente e, com isso, a gente aumenta a demanda de trabalhos científicos. Então, é, a gente aumenta um e vai aumentando o outro. Então, essa é uma realidade já... Eu gosto muito da yoga, principalmente, porque é, nela a gente consegue juntar muita coisa, né? A gente consegue ter a parte da respiração, alongamento, atividade física, da pausa do autocuidado, a gente traz reflexões também. Então ela é muito completa, né? Então, e o paciente muitas vezes, quando a gente fala de meditação, ele tem um certo estranhamento, né? E a, medita, a, a yoga, apesar de uma coisa poder estar na outra, ele, se, ele entende melhor com exercício, alongamento, enfim, até a questão do, da, de aceitar né? e de começar é mais comum. Muito bom, é verdade. Eu tenho percebido também um aumento, eu, eu apresentei ontem, é, a, a minha fala foi ontem, de manhã, abrindo o evento, né? E é visível o crescimento, né? Mesmo em anos de pandemia, ano passado, foram números artigos publicados, esse ano também já tem muitos artigos publicados e com oncologia também. Então, assim, eu acho que não resta nenhuma dúvida, né, quem vem acompanhando as palestras, ontem a gente ouviu muito a questão da importância da yoga, mesmo quando você não mexe o seu corpo, né, não tem a mobilidade para fazer as posturas, mas aquela parte que você mexe, então você visualizando que você está mexendo, você já consegue ter os benefícios, né, o tamanho é a importância da prática também. Sabrina, muito obrigada, assim, eu não sei como... É, agradecer sempre a sua disponibilidade, Sabrina hoje está coordenando o um Núcleo de Medicina Integrativa, então uma vez por mês, ou então às vezes dois em dois meses, quando a gente junta mais participantes, ela vem e essa palestra que ela deu para vocês, ela abre né, os nossos corações, as nossas mentes, para entender que existe uma outra forma né, de, de tratar, de olhar para o paciente, né? não somente o oncológico, qualquer paciente, né? na verdade, um, um novo olhar para o ser humano. Então, muito obrigada. Eu obrigado. que te agradeço, Tá, sempre estou a sabe, que eu adoro Sim. vocês. O João não gosto muito, não, sabe? Eu não, gosto muito, não. <risos> Adoro todos vocês, viu, Lu? Mais uma vez, muito obrigado. Beijo, João, beijo, Ai, Lu, beijo é para todo mundo, gente. Beijo, Tchau. beijo. Espera aí, antes de ir embora, eu vou fazer um print seu aqui para você. você que Faz tem. print, adoro. quem aparecer, é só fechar a câmera, tá? Quem quiser aparecer, põe o um rostão assim, ó. Eu fugi lá do morcego, o morcego está lá na sala, eu avisei para os meus filhos não irem para a sala, que depois eu resolvo o morcego. Eu faço ah. pose para foto. Ó. Vamos lá. Muito bom, <risos> depois te mando. Um beijo, beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau, João, a gente tem uma tchau. questão, tchau.